Olá, maçocinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo maravilhoso e comentando o que você quiser, né? Que eu dou uma bocada aqui na parte. <risos> então, gente, eu já vai jogar Death 1 e fiquem com o vídeo. Então, gente, eu voltei aqui. Já vai começar aqui. Estamos no mata, Estamos no mapa. Estamos no mapa, caverna gelada. Estamos aqui com a pessoa maravilhosa. Sim. Porque sempre vamos gravar o um vídeo com ela. Sim. A Fê! Oi, eu já estou quase. Eu, acho que eu já estou apertando esse canal, né, gente? Sabe que eu estou É muito marcante aqui. Eu estou aqui nesse canal há mil anos. Ela está gravando esse negócio? Acaba aí. Acaba aí. Pô. Acaba. De, deixa do gráfico bem, bem, bem negoçado. É tá! Mari! Quase, mulher, negócio foi do meu lado? Nossa, que palhaçado. Gostei, não. Hum, uma palhaçada, Olha o hein. trollzinho, o grogão. O nome dele é grog. Não! Hum, a, a, um mão tá a mão já tá lindo. A mão? Não, ah, A mão já tá vindo! Eu vou ah, pegar não, aqui os diamantes por causa do que eu quero! Aqui, que eu, eu já sei que a mão tá vindo! Fode, foge. Cuidado, Bruno! não aí. Meu ah, Deus. Meu Deus. ah, meu Deus do céu! Passa lá! Passa, passa! passa. Já foi negocinho? Tô com medo! Vou passar mesmo! Eu vou, eu vou! Eu vou. Eu ai, Ai, meu coração, meu coração apertou! Ai, ai cara, ai, eu ai, vou ai, me sacrificar ai. por vocês! Não faz vou isso não, mulher! O problema nem pegar a gema. Aí eu vou, mesmo. eu vou. Maria, tá chegando. Eu vou, eu vou. Ai, ai, ai. Oi, já ativou? Então, tem certeza que não ativou. Nossa, a mulher fito. chegou perto ali. Eu tava aqui passando, mulher, mulher. Uh! Ah, a mulher poderia ter ido. Uh! Então, cai uh! atrás, cai atrás. Fica, fica. Isso é estranho. Meu Deus, meu Deus, eu tô toda arrependida. nada quando... bora, eu bora, bora, eu bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, Acabei de escutar bora, um tá de o rapelão em dois segundos. Que foi mulher? A mão, Mari! Que foi? Ai, morri. Morri. Que... Como? Enquanto tem um negócio. <risos> ai, ai. Corre, Mari, a mão tá chegando! A mão! A mão! É uma ai, é mamãe, mamãe, mamãe, morri de novo. Eu é sou um motor Não, a moça tá ali, não lá, tua mulher. Não, ai, <risos> eu vou me esconder. Acho que deu é pra ver. Ai, eu não cuidei uma hiena engasgada. Meu Deus, normal, normal. Pé, tá com Agora eu só posso essa menina né. botar pra Oxe. ativar o bicho aqui comigo passando. Oxi. Eu tenho seu negócio aqui. É você é que sa... eu, eu não sei que se posso passar Como cara. é que é forte esse negócio aqui? Se você for a isca, não tem como fugir, porque vai até ali na pontinha. Mari, a mão! Que mão! A mão! <risos> que mão! Ai, eu quero pegar a gema! Ah, eu vou de chorar, de vou de chorar, de vou de chorar? De o negócio de de tá... Oi? Não, não! <risos> eu esqueci que o negócio tava ativando, eu pulei, eu achava que eu não ia descer, eu percebi que tava descendo no último minuto, tá No último segundo, no caso. Meu Ai, tô triste Deus. agora. Hum. Já vamos lá para próxima partida. Né? Do. Então, gente, Ai, de, de novo? novo esse mapa! Mas, rapaz! Eu vou nem pegar isso, não. Mas... Não. Não. Você tá mexendo comigo. E não vai acontecer nada. Agora... Calma aí, teu nome. Calma aí, vou ficar, ficar parado. Ficar parado, vem aqui. Teu nome traduzindo tá. Féfum Xan 12. Féfum eu gostei ah. mas não está fica como abacaxi mesmo. sei lá ai tá gravando tô <risos> <risos> que foi mulher ai ai ah. ai tá me carregando socorro como é que eu fui eu morri Eu morrendo. Não, mãe. Mas... Não, cara. Mas como eu morri? Pelo amor de Deus, eu tava... Eu tinha que pegar Ai, eu tô morrendo. Tô morrendo aqui, tô morrendo. Pênis engasgada. Oh, engasgada. Engasga. Engas, Achei conceito. Não vou aderir. A Maria, menino, tá lá atrás e eu aqui na frente com os meninos. Tô passando. Como foi... Fa... Ela Nossa, vai, ela a vai a ativar? ativou. Ela é ativou. Ativou. Ela ativou quando tava passando um fantasma. Tá Filha da mãe, vou virar um rato. Oxi. Oxi, não entendi, né, mãe? Gente, eu também ah, não entendi nada. Eu tava indo pra poder tem. pegar aquela bola de neve lá, beleza, aí do nada. A bola de neve começou a flutuar e eu morri. Isso tem Vai explicação? Entender, né? Não tem lógica. Eu não tenho explicação, não então, tem explicação? Não tem explicação? Não tem explicação para vida. isso? Ai, coisa cara. Foi criatura. Vamos fazer um né? Então, negócio, gente, cara, voltamos. Ferro velho, ponte de... Finalmente mudou, não aguentava mais aquele mapa. Sim, aquele mapa tava horrível, gente. Exatamente, não gosto dele, não. É um mapa bugado Ai. Uhum. <risos> ainda ah, não, não. não consegui parar de rir da morte. Não, para de rir. Não gosto. Não tô te achando. Só foi um negócio é, do nada. Não tem conteúdo, Eu tô sendo fazendo faculdade de menina. Então, não não tem conteúdo. Maria, eu tenho o 23 daquela daquele Apa, presente. É que presente. O presente gigante. É aquele presente. presente gigante que tem. Ah, é diamantes de moeda. Ó. Oh. Ó. Oh. Esse? Que mulher, mulher? Ah, esse. Pega, lá, mulher. É meu, é meu. Ah, eu com medo Não pode pegar, que mas mão. que é isso. Sai daqui, mulher. Pega outro, pegou. Vou abrir outro, calma aí. Eita. <risos> não, Mari, não. A mão tá vindo. Tá bom, é verdade. A mão tá vindo, a mão tá vindo. Uh, uu uh. uh. uh, uh, uh. Gente, vocês viram aquele Boa vídeo ação, lá de terror? Gente. É que eu sou... Vocês ficaram todos, mesmo. né? Tem que... Não saiu não aquele <risos> vídeo de terror lá, vai que aí no canal. Eita, rapaz. É maravilhoso, com os memes, foi difícil de achar aqueles memes que, pelo gente, amor de Deus. compartilha aquele vídeo para de Deus, demorou 7 horas para editar, Sou novato hum. nesse negócio. É, de depois de histórias de verdade, porque até foi ontem. eu tinha até feito K10. Não sou editor. Não! É. <risos> eu voei! Eu voei! Meu Deus! Eu voei! É a vida. Meu Deus! What the fuck, sai? Quem é esse cara? Ah, tô te vendo aí passando. Aí ele tá perto. alerta, ele tá alerta. Ai, a mão! Ave Maria, cara! Corre, tudo corre, corre! corre. Oxi! Normal! Fica viva comigo, né? Fica yeah. viva! Passando, morrendo! Que triste! Meus pés, meus Nossa, minha Sua própria perda! É eu tô pedindo pra você pra falar do que eu ah, tô Tá abrindo, assim, assim. vai pra cima, pra cima, pra cima. Oh, é pra baixo. Então, Morreu pra mão, é a maior humilhação desse jogo. Ave Maria. Do... Ai! Hum, meu coração. Oh, achei... hum, Bebê agora. Ah! Então, gente, voltando. Gente, eu sou aquilo. <risos> ah, eu tô com <risos> E, tá, é então, porque eu sou líder. Sou líder agora. Uh, eu tô liderando o grupo aqui. Bora, gente. Vai, vai, vai lá, vai, vai, vai, vai. Tem a minha tá me Ah, agora. Ai que palhaçada. Passa, passa. Ah, sim. Tá, eu sou muito perdida, eu não sei fazer uns negócios aqui. Eu, Chico, eu Calma, relaxa, relaxa, que é, que eu como é correr nessa Tem que fazer uns, uns negócios certo <risos> Não, não, não, não, não. Que triste, cara, o um bagulho ali. Não, desiste, desiste, desiste, cara, marrom. Não tá ativando? Por que não tá ativando? Eita, bugou? Meu Deus. Mano, não tá ativando. Credo. Ux, eu não gostei desse cara aqui, não. Ele tá me enganando. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ei, Mario, eu acho que eles usaram aquele, aquele, aquela bomba que desativa. Mas é verdade que eu com a Rapaz, deveria tá ter um negócio aqui pra poder ajudar Eita, um pouquinho. Ele para a cara. Tá cara... Vou me esconder de uma parte. Que uhum. vem pra... Eita, rapaz. Eita, rapaz foi? rapaz, é, então falta cinco corredor é. Eu tô, tô na última, cara Vem, meu parça, pode vir Vem, meu chato Ai, tu vendeu bem aqui, né? Ai, meu... Não tem como esconder um yeah. não. Eu vou Sim. lutar não. Não. não. não. não. não. Eu Não. chorar! Não. <risos> Meu Deus, cara! Uhum. É triste. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Compartilha esse vídeo Deixa maravilhoso. Um like. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho de notificação para receber os vídeos. Deus te ama e tchau, meus docinhos. Beijos. Tchau!